Olá, é, Eu sou psicóloga, né, de formação. Então, o que você falou é muito, é muito nítido para mim. Sempre que eu vou atender como coach, eu separo os Sim. dois mundos, até porque eu tenho clientes e pacientes, né? São duas Perfeito. coisas diferentes. Perfeito. É, então acontece vários casos, como ela contou, quando você vai trabalhar em clínica e eu deixo o, o o cliente se tornar um paciente se ele decidir ou meu ou de outro profissional que eu indique porque às vezes ele não se sente confortável comigo sim né? sim pegou doeu mas eu quero trabalhar essa questão com outra pessoa eu não é às vezes às vezes tem, isso acontece não estou dizendo que, que que sempre mas às vezes acontece ah eu sou homem não quero trabalhar sim, esse sim, top com você eu prefiro trabalhar sim. me sinto confortável com outro homem sim, sim. trabalhar com outro homem sim. né ou não, é um psicólogo homem eu não me sinto confortável em trabalhar com ele esse tópico. Quero... Tem a empatia, tem tem o gênero, enfim. Tem diversos aspectos que pode fazer com que o sujeito queira ou não queira trabalhar isso com você. Agora, o que eu achei muito importante do que ela falou é você cuidar para fechar daquela pessoa e não deixar ela embora da tua sessão com toda aquela carga Exatamente. emocional. Exatamente. Né? Que daí eu acho que é, é, é limite de atuação do coach, porque tocou na ferida e como que você cuida daquela ferida para não acontecer eu vou nada depois te falar depois o seguinte que Se sessão? você me perguntar, Sullivan, qual é o maior problema do mercado de coaching? O maior problema do mercado de coaching chama-se limite de atuação. Entendeu? Todas as áreas, todas as áreas, seja qual for a profissão, Existe uma coisa chamada limite de atuação. amigo. até aqui você vai, daqui para lá você não vai. Até aqui você pode ir. E esses limites eles passam por limites éticos. Não só limites éticos, mas limites de atuação e de condução. Muito mais do que ético. E uma das coisas que, que se tornou bagunça é o coach não respeitar o seu limite de atuação. Quando eu começo a entrar no passado, eu já estou rompendo a barreira do meu limite de atuação. Quando eu começo a mexer em coisas que estão diretamente ligadas à área da saúde, eu estou rompendo o meu limite de atuação. Quando eu estou trabalhando a estratégia e a construção para esse cara ser melhor, e quando a gente fala estratégia e construção é lidando com crenças limitantes, esse cara criando estratégias de execução, de atividades, de planejamento, de gestão do dia a dia dele, de gestão do tempo dele, eu estou dentro do meu limite de atuação como coach. Então, essa linha ela é muito tênue. E eu tenho que tomar cuidado o tempo todo. A gente anda num fio de navalha enquanto coach. E a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso limite de atuação. Aí, quando pega, se, gente se encontra pelo caminho, pessoas irresponsáveis que estimulam o indivíduo a... Faça igual cavalo de 7 de setembro para limite de atuação, dá essas merdas que dão aí fora. Entende? Então, muito cuidado, respeita o teu limite. Até aqui eu vou, daqui para lá eu não vou. Não é o meu papel. Não cabe, eu não tenho competência para isso.